Você yeah, yeah. não faz o que eu faço, você não vive o que eu vivo, você não sabe o que eu sei, as notas viseios de os contei, o rap é para você não faz pior. o que eu faço, você não vive o que eu vivo, você não sabe o que eu sei, as notas viseios de os contei, o rap é para você o que eu faço. que eu sei, é só tu sei, e eu contei. Você não faz o que eu faço, você não vive o que eu vivo Você não sabe o que eu sei, é só que viste e eu te contei. Quando eu invejei já era o meu mundo. Em um simples segundo ela mudou tudo, tudo tão difícil. Por isso nós tá junto Desculpa pelo tempo curto Minha vida corrida não para, só para em Paris O que você me diz? As malas tá prontas, vamos fugir daqui Vem de fora, mas não é Paraguai O anel brilha como o ouro de Dubai Já tamo no Havaí A onda é muito grande, então nem vê se no hype Traçado, com lá do meu lado e o mundo pra fuder Somando com os aliado, ideal formado pra enlouquecer Flores e flores, loucos amores, reis e DZ Os dois temores, dores e flores, loucos amores Reis e DZ, os dois demores. Perigo te passa fome, é o risco de ser MC Mas eu só volto pra casa, com o dinheiro que eu prometi Você não o que eu faço, você não viu o que eu vi você não sabe o que eu sei, as coisas que me ocorrem. Você não faz o que eu faço. Você yeah. não vê o que eu vivo. Você yeah. não sabe o que eu sei, as coisas que me ocorrem. O rap é paco de ouro. yeah. yeah. O que quiser fazer, se não gostou, então paga pra ver. Soma com nós, soma com nós. Eu não preciso te explicar. Fala de nós, fala de nós, cê não vai arranjar, tu me venda milhão. Eu de pique jogador atacando. Tô com todos os irmãos. de mão, eu vou haber dado, mas não te amar, De supremo que eu sei. Na frente eles tremem, e sei. É o crime, é o crime. Tudo que eu tinha, agora eu tinha então véi. Eu sei, eu sei, que eu não vou parar, não vou cansar, não vou calar Contando a cota de ano, eu sei, Que eu sei, que eu sei, eu sei. Cê não vive o que eu vivo Cê não sabe o que eu sei As notas eu visei Hoje me contei, O rap é paco Cê não faz valor. o que eu faço Cê não vive o que eu vivo Cê não sabe o que eu sei As notas eu visei Hoje me contei, O rap é paco de ouro